Em quase 80 anos desde as suas criações, Batman e Superman se tornaram dois dos heróis mais famosos do mundo inteiro. Com esse sucesso tudo, a DC Comics está sempre fazendo crossovers entre eles, seja para impulsionar as vendas ou para satisfazer os fãs. Até porque, quem é que não gosta de ver dois super seres trabalhando em equipe ou lutando para descobrir quem é o mais forte? Eu sou o Jonathan, e hoje eu convido você a descobrir os 5 maiores encontros do Batman e do Superman. Saga Morte em Família de 1988, o Coringa prende o Robin em um armazém, o espanca com o um pé de cabra e depois explode o local, matando assim Jason Todd, o segundo menino prodígio. Depois disso, Batman decide acabar de uma vez por todas com o Coringa mas é impedido pelo Superman. O cega então fica irritado, e dá um soco na cara do Kryptoniano e quase perde a sua mão, descobrindo da pior forma porque Clark é conhecido como o Homem de Aço. Batman só não perdeu a mão porque o Superman acompanhou o soco com sua cabeça, fazendo com que Batman tivesse apenas uma leve contusão. Na terceira edição da minissérie O Homem de Aço, o Superman decidirá Cotton City capturar o Batman. Mas o Homem Morcego usa o seu preparo e cria um campo de força, que, caso rompido, detonaria uma bomba e mataria um inocente. O interessante dela é que, no final da história, Superman descobre que Batman que era o inocente e que a bomba estava presa em seu cinto de utilidades o tempo todo. Já foi seu martelo mostra o que aconteceria se Superman tivesse caído na União Soviética ao invés dos Estados Unidos. Nessa HQ, o Kriptoniano assume o poder da União Soviética, criando um regime autoritário, onde aqueles que não seguissem as suas ordens sofreriam lavagem cerebral. Só que nessa realidade, o Batman se volta contra o regime e luta contra o Superman. Para não perder facilmente, o morcego utiliza luzes para simular um ambiente de Krypton, deixando Superman sem poderes, mas Kal-El é salvo pela Mulher Maravilha. Para não ser capturado e sofrer lavagem cerebral, o Batman se suicida com uma bomba. Na que Batman e Superman Inimigos Públicos, um fragmento do planeta Krypton está indo em direção à Terra. E Lex Luthor convence a todos que o asteroide está vindo para cá por causa de Superman e oferece um bilhão de dólares para quem conseguir capturá-lo. Batman fica ao lado de Superman e ambos entram em um confronto contra diversos heróis e vilões, como Shazam e Salamon Grande. que Batman, o Cavaleiro das Trevas, se passa num futuro alternativo, onde os heróis pararam de atuar e apenas o Superman continua em ação, sendo utilizado como uma arma do governo americano. Batman decide parar com sua aposentadoria e volta à ação, atraindo a atenção do presidente dos Estados Unidos, que pede para que Superman pare o cavaleiro das trevas. Batman desenvolve uma armadura para lutar contra o azulão, e conta com a ajuda do arqueiro verde dessa realidade, que dispara uma flecha de kriptonita Deixando o super-homem vulnerável aos ataques do cavaleiro das trevas. Bem pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um joinha aí. Existem muitos outros encontros e poderíamos até fazer um outro vídeo sobre esse tema. Coloque aí nos comentários se você apoia a ideia. Para ficar sempre ligado em notícias nerds, é só seguir o canal nas redes sociais. E não se esquece de clicar nesse botãozinho vermelho aqui para sempre receber vídeos como esse. Um duplo H para você.